Tudo bem com vocês, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo aqui comigo, João Francisco Gente, acabei de chegar ó, do supermercado, eu fui ali fazer uma comprinha é, Para final de semana, sábado à noite, trabalho a semana inteira E final de semana a gente também tem que relaxar, né? Vou mostrar para vocês aqui a comprinha e o valor E vou falar aqui o que eu vou fazer hoje Nesse início de noite, sabadão tem que dar aquela achadinha, né? Tem que fazer uma comprinha, fazer aquele tira aquele petisco. Então, deixa eu mostrar a compra aqui para vocês. Já vai dar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e bora para lá. Aí, galera, o pacotinho tá aqui. Eu comprei, eu comprei é, do supermercado, Tá aqui o nome Rondelli. É, para hoje, né? Vou fazer o meu petisco aqui. É, comprei este vinho. Ele é um vinho tinto seco eu não tenho o costume tá gente tomar vinho seco mas eu quero aprender eu quero começar a tomar é muito mais sadio que o vinho tinto mas eu adoro vinho e para começar né a gente tem que começar pelo mais ou menos eu comprei esse aqui é um reserva especial e ele é argentino o cantus é um vinho bem argentino tá aqui ó, o nome dele aqui ó o mendonça argentina Aí, se caso eu não gostar muito do vinho, né? Que eu sou o costumado de tomar aí umas 4, 5 taças. Eu comprei um ice aqui pra poder, se eu não gostar do vinho, tomar o ice. E agora pro petis, galera. Eu comprei aqui, ó, fígado de frango. Eu gosto de fígado de frango. Dois pacotinhos, porque ele não rende muito. E comprei também esta carne aqui, ó. Ela parece que é bife, mas não, só tá aqui em cima, mas por baixo ela tá inteira lá, ela não tá, ela não tá parada não. Porque isso aqui é uma, é uma carne para panela. Ela não serve frita. Muita gente for comprar achar que é bife, vai, engan, vai se enganar. Ela não tá traçada toda, ela só tá fatiada metade, Lá de lá ela é até inteira, tá vendo? Não tá, bife, não tá as bife não Porque esse aqui é um lagarto o Lagarto é um pouquinho duro ao fritar É uma carne ótima Mas só pra pressão Fazer carne de, de panela E nessa sacolinha aqui Comprei esse amendoim encocante. Ele é meio diferente Eu gostei, eu achei interessante porque ele é limão e pimenta. Comprei para experimentar. Esta marca aqui com esse novo sabor. É, é tipo japonês. Que ele é aquele amendoim, né? Coberta aí com aquela... Com uma massinha, parecendo um trigo. Não sei como se fala. E esse sabor aqui, pimenta com limão. Ou limão com pimenta. Bem diferente. É... Tá aqui a minha comprinha. Um petisco de sábado à noite. fazer aqui agora, né? Para degustar. Relaxar um pouquinho, um sabadão à noite, folga. E tá aqui a nota, ó. Só nessa brincadeirinha aqui, é, vou pagar R$ 73,49. Então tá aí, gente, mostrando, né? Uma comprinha rápida aqui de parapetismo, finalzinho de, de sábado, à noite, com medo em casa. E espero que tenham gostado do vídeo vídeo rapidinho, mostrando pra vocês aqui o, o meu dia a dia. Agora eu vou preparar né, meu, meu petisco, não vou filmar, é, não vou gravar essa parte, vou encerrar o vídeo por aqui. E agradeço aí, e deixe seu like, deixe seus comentários, é, se inscreva no canal se não for inscrito. E eu espero vocês no próximo vídeo, deixe agora fazer o meu petisco aqui, escutar minha musiquinha. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau!